Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi Eu tô gravando esse vídeo para esclarecer sobre duas mentiras que estão rolando é, nessa semana e, Na verdade algumas já estão rolando há algum tempo Primeiro, é sobre um golpe que estão aplicando aí Mais uma vez, aplicando um golpe usando o meu nome Pessoas se passando por gente do meu gabinete Que ligam para pessoa dizendo que eu vou fazer um evento E aí pedem... É, para que a pessoa dê um número que vai no SMS e geralmente é para hackear o WhatsApp, e dessa vez é para poder estar tendo acesso ao Facebook das pessoas. Nós não estamos ligando para ninguém e pedindo código de ninguém, então não caiam nessa. O evento que nós vamos fazer, Congresso Politicamente Incorreto, ah, os ingressos estão sendo vendidos na página do ingresso certo. E o outro. É, um pessoal aí traíra, aquela pessoal que te apoiava antes e depois é, passou a querer vir candidato Tá dizendo por aí que eu não venho candidato à reeleição de deputado federal Venho a Senado e tentando cooptar apoiadores meus Eu não venho a Senado, eu vou concorrer à reeleição Eu coloquei meu nome à disposição do presidente para Senado Mas ele quem define e até agora ele não se posicionou nem favorável nem contrário então, eu estarei concorrendo à reeleição de deputado federal, tá? Só para esclarecer esses pontos aí. Então, eu não caio na mentira de golpistas, de trambiqueiros, que são esses dois tipos de pessoas.